Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna e a nossa aula hoje é matemática. O roteiro da aula. Números pares e ímpares, multiplicação, tabuada do 2 e do 3 e outras tabuadas, algoritmo da multiplicação, dobro e o triplo, multiplicação com reagrupamento. Números pares. Se nós formos pensar... E olharmos na nossa casa, nós vamos ver algumas coisas que usamos aos pares. Por exemplo, meias usamos aos pares, é, as mulheres que usam brincos, geralmente o par de brinco, calçados, dentre outras coisas. Aqui nós temos a imagem de algumas frutas. Duas peras, duas unidades. Quatro morangos, quatro unidades. É, 6 bananas, 6 unidades e oito cacau. Claro, né? Puxei a fruta da minha região, cacau. Então, os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Aqui nós temos os números ímpares. Um abacaxi, eu não coloquei, mas uma unidade. Três maçãs, três unidades e cinco morangos. Bem, se nós separarmos esse, esse conjunto do meio, o conjunto das maçãs, nós vamos ver que vai sobrar uma maçã. A gente vai formar um conjunto com duas maçãs e um conjunto com uma maçã. No caso dos morangos, que foi o que eu separei aqui, nós ficamos com dois conjuntos com dois morangos e um moranguinho ali sobrou. Então, aqui formamos dois pares de morangos, e sobrou um elemento. Então, esse, esse elemento aqui, esses algarismos aqui seriam números ímpares. Então, todos os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Aqui nós temos uma multiplicação e temos aqui flores. Nós temos aqui no primeiro quadro três flores, no segundo três flores. Somando os dois dá seis flores, que é o último quadro de lá. Veja só. Quantas vezes esse, esse número 3 foi repetido? Ele foi repetido aqui duas vezes, né? nos dois quadros que nós estamos vendo. Logo, a gente diz duas vezes, que é o x ali, a gente lê vezes 3, que é igual a 6. Observe, aqui a, a multiplicação ela também pode ser uma adição de parcelas iguais. Veja, 3 mais 3 igual a 6, como vimos ali, tinha três flores em um quadro, três flores no outro quadro, então a gente poderia somar três flores mais três flores igual a seis. Então a gente tem aí uma adição de parcelas iguais. O três mais o outro três, nós chamamos parcela. O seis nós chamamos soma, que se a gente já viu até na, na aula de adição e subtração. No caso ali do outro retângulo, nós temos duas vezes três, que eu já expliquei anteriormente. Quantas vezes o 3 foi repetido? Duas vezes. Se o 3 tivesse sido repetido 3 vezes, tivesse três quadros com flores, seria 3 vezes 3. Então, esse número 2, ele está indicando quantas vezes o 3 foi repetido. Então, 2 vezes 3, que é igual a 6, como nós temos aqui. Um 3 mais o outro 3. Nesse caso aí, a gente fez uma multiplicação. É, o 2 vezes 3, nós chamamos de fator. E o resultado de 2 vezes 3, nós chamamos de produto, que nesse caso ali é 6. Aqui são as maneiras que a gente pode organizar a conta, na forma horizontal e na forma vertical da continha armada. Então, 2 vezes 3 igual a 6, na forma horizontal. E a continha armada na forma vertical, a gente tem ali, ó, 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, a gente tem o fator e o 6 nós temos o produto. O X a gente lê vezes... Aqui nós temos a tabuada de 2 e de 3, né? Aqui não adianta eu ficar lendo, porque vocês podem fazer isso, né? 2 vezes 1, duas, duas vezes 2, 4. E aí nós colocamos também a adição de parcelas iguais. Vocês podem observar. Tanto na tabuada do 2, como na tabuada do 3. Aqui nós colocamos a de 4 e a de 5. Não, não quisemos colocar todas, até a de 10. Para que vocês tenham a oportunidade também de... Pesquisar, comprou uma tabuada, né? botar vocês para trabalhar. Aqui nós temos a de 4 e a de 5. Também nós temos ó, do, é, 4 vezes 1 até o 4 vezes 10. 5 vezes 1 até o 5 vezes 10. Algoritmos da multiplicação. É, Pedro comprou 4 pacotes com 12 balas cada um. Quantas balas ele comprou? Então a gente multiplicou. 4 vezes 2 unidades deu 8 unidades. 4 vezes 1 dezena, que é igual a 4 dezenas. Logo, aí nós temos o número 48. Lucas gosta muito de ler. Leu 3 livros de 122 páginas cada um. Quantas páginas Lucas leu? Observe que o número 122 tem 2 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Nós pegamos, vamos pegar o 3 e multiplicar por esse numeral 122. 3 vezes 2 unidades deu 6 unidades. 3 vezes 2 dezenas deu 6 dezenas. 3 vezes 1 centena deu 3 centenas. Logo aqui a gente tem o número 366. Ele leu 366 páginas dos livros, dos três livros juntos. Aqui nós vamos ver dobro e triplo. Dobro você multiplica por 2 e triplo você multiplica por 3. Veja, Maria tem 4 anos e João tem o dobro de sua idade. Então você pode multiplicar ali, a gente pode ver ali, ó o dobro de 4 é 8. Por quê? Você pode somar o 4 mais 4 e você pode multiplicar 2 vezes 4 que é igual a 8. Agora na hora de somar, você só pode somar... É, repetir o número duas vezes, porque é só o dobro, é vezes 2, né? Você não poderia botar ali 4 mais 4 mais 4, porque aí já seria o triplo. Ari pesa 10 quilos e seu primo tem o triplo do seu peso. Então vamos ver, o triplo de 10 é 30. Por quê? Porque multiplicou 3 vezes 10 ou somou 10 mais 10 mais 10. Aí deu 30, né? Então o triplo... Já sabe, multiplica por 3. Ou soma, repete o número 3 vezes, que vai dar o mesmo resultado. é Multiplicação com reagrupamento. Aqui nós temos buquês né de rosas. Ana ganhou 3 buquês com 24 rosas cada um. Quantas rosas Ana ganhou? Né? Então a gente pode, podemos é, somar 24 mais 24 mais 24. Mas fica mais fácil e prático multiplicar 24 por 3. E aí a gente vai ver o seguinte, prestem bem atenção nisso aqui. 3 vezes 4 é igual a 12. Veja só. Mas a gente não sabe que na unidade não cabe um número maior que 10. Né? Não pode, não, não tem como, só cabe até 9. Passou de 9 e você já tem que, não, não pode ocupar essa casa da unidade. 3 vezes 4 deu 12. Claro que não tem como o 12 ficar aí, porque aí não, não é o lugar do 12. O que é que faz? A gente vai aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. Subiu 1 ali para a dezena. Por quê? Porque não tinha como esse 12 ficar completo aí. Né? Das unidades a gente tem que trocar as 12 unidades por, uma, por 10 unidades. O que é que acontece? Você subiu 1. No caso da multiplicação... A gente faz na multiplicação, a multiplicação e a adição. A gente está sempre fazendo isso. Observe. 3 vezes 4 igual a 12. Subiu aquele 1 ali. 3 vezes 2 dá 6, né? Seria 6 dezenas. Mas a gente não trocou a dezena de lá, as 12 unidades. A gente não trocou e não subiu 1. Então o que, é que acontece? 3 vezes 2 6, com este 1. Que está ali no lugar da dezena, ficou sete dezenas. Então, das duas unidades, trocamos 10 unidades e a colocamos na ordem da dezena. Sobraram duas unidades. Então, três vezes 2 é igual a 6, que foi o que nós vimos aqui na dezena. 6 dezenas. Logo, 6 dezenas mais 1 dezena é igual a 7. Então, aquilo que eu fiz aqui na prática, ali está explicadinho para que vocês compreendam. Então, Ana ganhou ao todo quantas rosas? Muitas rosas, né? 72 rosas. Observe essa outra situação. Marcos tem 378 bolinhas de gude e seu primo tem duas vezes mais. Quantas bolas de gude tem o primo de Marcos? Então, duas vezes mais, nós já aprendemos que é o dobro, né? Olha só. Ali nós temos o número 378, que vai ser multiplicado por 2. 2 vezes 8, 16. É aquele mesmo processo. Se tem 16, a gente vai ter que trocar essas 16 unidades por dezena, né? Que é que a gente fez. A gente deixou o 6 ali e o 1 a gente colocou na casa da dezena. Aí multiplicamos. 2 vezes 7 vai dar 14 mais 1 um que está lá em cima, 15. Aí olha o que acontece, no lugar da dezena também não vai poder ficar 15 ali, não é? A gente tem que pegar o 15, deixar o 5, que é o número da unidade, e subir o 1, que, é, que vai lá para a centena. O que é que acontece? 2 vezes 3 é igual a 6, mas subiu 1, aí ela passa a ser 7. Então, ali nós temos... 378 vezes 2, que é igual a 756. Ou seja, 378, o dobro de 378 é 756. Conclusão, o que aprendemos na aula de hoje? né? Números pares. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Números ímpares, os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Multiplicação, o que é a multiplicação? Ela pode sim também ser uma adição de parcelas iguais. O algoritmo da multiplicação, que nós vimos as nossas continhas, né? vimos que o, o X na multiplicação a gente lê vezes, a multiplicação tem fator e tem produto. Vimos o dobro, como calcular o dobro de qualquer número? É só multiplicar o número por 2, ou então você soma o um número com ele mesmo. É, para encontrar o triplo, o que é que a gente faz? Multiplica o número por 3, ou você pode somar o número com ele mesmo, você pode repetir ele três vezes, aí você vai achar o mesmo valor. E a multiplicação com reagrupamento, que é aquela que a gente sobe, não tem que estar atento o que é a unidade, onde é que fica a unidade, o que é que é dezena, onde é que fica a dezena e a, a centena. Então, toda vez que passar, que tiver 12, 11, 13, 15 unidades, você já sabe que não tem condições de ficar na casa da unidade. Você tem que subir um. Aqui nós temos a nossa, as nossas referências e por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido.